Estamos aqui saindo do Foz do Iguaçu com destino a Curitiba, junto com as outras dezenas, centenas de caravanas que estão indo para a capital aqui do Paraná. Hoje a gente tem no Brasil um cenário em que as forças conservadoras, aquelas forças do atraso que tomaram o poder de assalto, elas estão levando uma agenda de retrocesso, estão levando a cabo né, uma agenda de retrocesso que está... Transformando hoje o Brasil em um país do século XIX e eles escolheram um alvo simbólico é, para isso, que é o ex-presidente Lula. Então, nesse momento, a perseguição ao ex-presidente Lula representa um, mais uma etapa desse golpe contra os direitos da classe trabalhadora. Não quer é demais reforçar que. Esse governo hoje tenta aprovar duas reformas, especialmente a trabalhista e a previdenciária, que são rejeitadas por 95% da sociedade brasileira. E o Lula é o maior líder da luta contra essas reformas. E o que está acontecendo aqui é um ato simbólico de defesa do ex-presidente Lula contra essa perseguição odiosa, que é uma perseguição que ela tem um sentido muito mais amplo do que uma mera perseguição a um homem. É, o que está acontecendo aqui hoje, na verdade, é um movimento em resposta a essa tentativa de usurpação dessas riquezas que o povo brasileiro construiu nos últimos anos. E o povo percebeu, o povo percebeu que com essa perseguição ao Lula, persegue-se também uma política de construção de um país soberano, de um país controlador das suas riquezas. Vamos chamar junto para falar o nosso eterno presidente Luiz Inácio. Eu vim aqui Eu vim aqui depois de quatro horas De interrogatório De agradecer Agradecer do fundo da alma A cada mulher A cada homem A cada criança A cada pessoa de idade que está aqui Eu não tenho outra palavra A não ser Agradecer Agradecer o que vocês estão fazendo Haverá um momento Em que a história a história irá mostrar que nunca antes na história do Brasil alguém foi tão perseguido ou massacrado como eu estou sendo nesses últimos anos. Alguém um dia irá poder contar a história do que fizeram com a presidenta eleita democraticamente, a presidenta Dilma Rousseff. Eu estou vivo e estou me preparando para voltar a ser candidato. Eu nunca tive tanta vontade como eu tenho agora. Vontade de fazer mais. Vontade de fazer melhor. E provar mais uma vez que se a elite brasileira não tem competência para consertar esse país, o metalúrgico de quarto ano primário vai provar que é possível consertar é esse país. Por isso, eu não quero afrontar ninguém. Eu sou um cidadão que respeita as leis, respeita a Constituição e respeita a justiça. A única coisa que eu peço em troca é que ele me respeite como eu respeito eles. Um abraço, companheiros, e vamos à luta!